Essa questão toda da sobrecarga, do volume, da intensidade para o treinamento, o que a gente tem que lembrar sempre sobre a sobrecarga, sobre o volume e a intensidade? Isso é bom. É o princípio da sobrecarga que faz você ter um melhor condicionamento. É você estressando o seu organismo. O seu organismo vai responder para ser melhor, ser mais forte, ter uma melhor condição física. Esse é o grande ponto. Essa sobrecarga ela pode se dar de várias maneiras. A gente tem a sobrecarga cardiovascular, que são os treinos cardiovasculares, no qual você vai estressando o seu coração, a questão da vascularização dos seus músculos, essa resposta né, fisiológica ao exercício. E você também tem a questão muscular e articular, o seu corpo, a questão musculoesquelética. Como que biomecanicamente o seu corpo vai respondendo ao estímulo que está sendo executado? E a depender do estímulo que você faz com o seu corpo, do seu padrão de movimento, você vai ter uma resposta a esse padrão de movimento. Você vai sobrecarregar uma região. Vai sobrecarregar mais a panturrilha, vai sobrecarregar mais joelho, vai sobrecarregar mais quadril. E para isso você tem que se preparar. Você tem que ter a consciência disso. Por isso que... Para maratonistas, como para qualquer corredor, é interessante você ter a consciência sobre o seu movimento para justamente você tirar o máximo possível desse movimento para que você sobrecarregue o mínimo possível para você atingir o seu objetivo. Você tendo a eficiência do seu movimento, você tendo um movimento mais eficiente, ao invés de você ficar se desgastando, perdendo energia à toa, você vai, ganhar, vai, vai perder essa energia só para ser mais rápido. Você vai gastar a energia para ser mais rápido. Não simplesmente para se manter em pé, se arrastando. Né? Por quê? A depender da maneira que você se mexe, vai ter uma resposta diferente do seu corpo. E os princípios biomecânicos, os princípios físicos estão aí para explicar o que, que acontece quando o seu corpo está inclinado para frente, a gravidade, como que ela está trabalhando. Se você coloca o seu pé à frente do seu centro de massa, o que, que acontece com um vetor de força contrário ao movimento, você vai se frear, não vai se frear, como é que você vai se comportar? E lembra que são 42,195 metros, repetindo a cada passo. Se você botar aí em média 1,20m de passada, dá uns 40 mil passos que você vai dar, né? Então você vai ser nesse movimento cíclico, quanto mais refinado, quanto mais esse movimento tiver afinado menos energia você vai gastar e mais energia você vai ter para se tornar mais veloz. Esse é o grande ponto sobre a questão da técnica de corrida, da biomecânica, essas coisas que a gente encontra lá no Corrida Perfeita, tá? Lá no método, qualquer coisa, clica aí corridaperfeita.com e vamos lá, dá uma olhadinha, estuda lá o material, que é bem bacana. Falando justamente como você vai se movimentar. Ah, eu vou fazer o mesmo passo, os 40 mil passos, 42 mil passos lá, do mesmo jeito? Lembra o seguinte, gente, o corpo humano ele se movimenta o músculo, a gente não controla a ativação muscular em que fibra a gente vai puxar essa fibra aquela outra fibra, a gente tenta controlar o padrão do movimento. Eu vou levar, eu vou flexionar o meu quadril assim, eu vou entrar com o meu pé nessa posição, então eu vou acabar que recrutando esse tipo de músculo, é esse tipo de fibra, mas quem faz isso tudo é o cérebro. E para manter-se econômico, o cérebro vai sempre escolher, vai puxar um aqui, vai puxar o outro ali enquanto um descansa. Ele vai fazendo esse ciclo muscular, porque dentro da cadeia muscular ele pode trabalhar o músculo de diversas formas, né? Para você estar tá sempre menos desgastado, tá? E assim você vai fazendo. Você tem a noção de onde que você quer encontrar o seu pé no chão, como que o seu corpo vai se posicionar. Você tendo essa consciência e você treinando, gerando a questão da coordenação motora para facilitar o movimento, para que o movimento se torne automático, você está otimizando todo o seu gasto energético durante a prova. Então, é importante treinar técnica de corrida para maratona? Sim! Até mais do que para 10 km, para que você mantenha aquele padrão motor durante todo esse tempo. Sejam as duas horas e meia, para você que é fera, sinistrão, seja para fazer abaixo de três horas, para fazer três horas e meia, ou então até mesmo nas 5 horas que você vai executar a prova. São cinco horas de estresse no seu corpo. Então, quanto mais, melhor posicionado, forte estiver o seu corpo para suportar esse movimento durante todo esse tempo, menor a chance de você se lesionar. Tá? Menor a chance de você gerar uma, sobre, uma, carga, uma sobrecarga maior que é devida no seu organismo. Quanto melhor você se preparar o seu corpo para isso, mais prazerosa vai ser a sua corrida, tá bom? Então o treinamento de técnica é primordial.